Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você vai conhecer a história de Johnny Moon, a magia. A história da magia foi contada pela primeira vez na revista Strange Adventures número 187, e posteriormente foi expandida na HQ Esquadrão Suicida número 8, e na HQ, Esquadrão Suicida Número 14. Janie Moon era uma jovem mulher que foi junto com seu namorado, Alan Dell, para uma festa fantasia em um castelo. Durante a festa, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, o gongo tocou sozinho. Depois, uma estátua de um minotauro começou a brilhar e as portas do castelo se fecharam. Para completar as coisas estranhas, Juni acidentalmente caiu em uma câmara secreta. Lá dentro, Juni encontrou um monstro vermelho gigante que estava sentado em um trono, chamado Zenor. O monstro disse para Juni que existia uma entidade maligna dentro do castelo e cabia a ela derrotá-lo. Para conseguir fazer isso, Zenor deu poderes a ela. Ao dizer a palavra magia, Juni Moon seria possuída por uma bruxa, chamada magia, e usava seus poderes para combater as forças do mal. Juni utiliza uma armadura gigante para abrir as portas do castelo, e isso faz com que a entidade maligna se revolte. Com as mãos do minotauro, a entidade tenta pegar as pessoas que estão tentando fugir do local. Felizmente, com o uso de seus poderes, Juni consegue parar o monstro e salva o dia. Entretanto, ao longo dos anos, Jenny foi perdendo o controle da magia, como foi mostrado na HQ Superman Family número 205, onde ela tenta transformar a Terra em um mundo de mágica. O plano da magia estava prestes a dar certo, quando June recobrou sua consciência e decidiu ajudar a Supergirl a salvar o dia. Logo após este incidente, Supergirl pede para que June pare de combater o crime e que ela procure por ajuda. Ouvindo o um conselho da heroína, June pede ajuda ao herói Tigre de Bronze, que diz que ajudaria se ela se juntasse ao Esquadrão Suicida. Após algumas missões ao lado da equipe, Jenny vai até o um encontro da Madame Xanado, uma cartomante que possuía poderes místicos, para assim, controlar sua contraparte maligna. A Madame Xanado entende a situação de June e decide dar para ela um colar e um anel para que assim ela possa controlar a magia. Na edição número 14 do Esquadrão Suicida, descobrimos que existe um ser chamado Incubus, que é o irmão da magia. Segundo Incubus, no início do universo existiu um ser super poderoso, chamado Asmodeus, que teve dois filhos, Incubus e Sucubus. Com o passar dos anos, Asmodeus perdeu o seu poder, e Dzemor começou a comandar o nosso mundo. Sucubus teve duas filhas, chamadas Bia e Ria, e seu poder foi guardado por Dzeymo. Incubus queria que seu pai retornasse ao poder, e para isso, iniciou uma luta contra Dzeymo, que durou por anos. Como consequência dessa luta, Incubus queria o poder de sua irmã de volta. Para impedir o vilão, Dzeymo dá os poderes de Sucubus para Diane Moon, na esperança que ela pudesse deter o vilão. Entretanto, em seu primeiro confronto, Juni perde para Incubus, que obcecado por conseguir mais poder, retira a magia de dentro dela. Felizmente, Incubus logo foi derrotado pelo Esquadrão Suicida, e Johnny deixou o grupo para sempre. A magia está presente no filme Esquadrão Suicida de 2016, sendo interpretada pela atriz Cara Delevingne. Eu já fiz vídeos de outros membros do Esquadrão Suicida,